A Princesa está aqui dentro, mas ela está bem, então haja como combinamos. Vá tá bem, esses desgraçados nem nos ajudaram nas buscas, eles vão se ver comigo. Mas que? Coi mal martelo? O tapete Mario, Mario, meu primo Luigi Mario Cogumelo, e você quem é? Eu sou o Rio. Ah, ok, imagino que todos estejam aqui por causa da sucessora do trono dos cogumelos. Exatamente, Hum, entendo. Talvez vocês, pobres encanadores, não entendam a magnitude de nossas ações e a importância da princesa aqui em minha casa. Mas eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam. Guerra. Guerra é sempre um empreendimento muito lucrativo. Se você souber, se antecipar, é claro. As intenções amorosas de Bowser com a Princesa Peach estavam muito óbvias desde o início. Por causa disso, nós já sabíamos que esta guerra iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Tudo o que fizemos foram os negócios certos com ambos os reinos. E agora, ambos estão quebrados e devem fortunas a nós, irmãos Wario. Por isso, a sua querida princesa Peach está aqui, como nossa garantia. Assim como a recém-transformada Balsete. O verdadeiro poder não é ser um dragão gigante que cospe fogo. Mas sim, controlar os meios que movem todos os reinos. Solta Peach, Waluigi. Agora, Mario. Você estava aqui quando eu fiz o meu monólogo Por favor, primo, ela não tem nada a ver com isso Sim, ela tem Mas talvez exista uma outra maneira Fala logo Um torneio Sim, um torneio que reúna todos os reinos Um torneio de carte Carte? Sim, um torneio de carte De vida ou morte e se vocês ganharem, a princesa Peach será libertada. <risos> Fechado! Mas, Mario! Mas gente, eu quero ver a Peach! Mario! Reta Peach! Agora saiam e preparem-se para a corrida! A partir de agora, tudo que for dito ou feito por aqui, será visto por todos. E quem é que vai ser seu quarto piloto? Hã? Primo? Ah, ah, ah, ah. Boa pergunta, Mário, Mário. Eu quero apresentar a vocês a minha campeã com a velocidade de uma bala de canhão. Literalmente. Chompete. <música> A minha mais nova aquisição da Super Coroa. Tome cuidado, né? A princesa Peach é minha. O Luigi, o Não, não faz isso. No Tonde, eu, de... eu te desafio para o Smash Bros. Olá, Nerds. Quer saber como essa história termina? É fácil, é só clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sino.